Olá pessoal do canal, esse vídeo aqui é para ajudar um seguidor que pediu para fazer um vídeo de como mandar o SDT da GateO para a Binance. Eu vou mostrar para ele e para vocês que estão querendo fazer isso, a estratégia que eu utilizo para estar tá economizando na hora de fazer essa transferência. Então pessoal, qual a minha estratégia? Como a Gateo ela exige que para fazer a transferência de USDT seja no mínimo 50 USDT. Se você tem 10 USDT, não vai ter como você mandar para a Binance. Então a minha estratégia é fazer o seguinte, converter esses USDT para Harmony One e mandar para a Binance Harmony One. Por quê? Porque a Harmony One tem uma taxa muito Pouca, muito pequena, quase que não, não, é nada, quase zero a taxa de transferência. E aí quando chega na Binance a gente converte para o SDT. Então eu vou te mostrar como que eu faço isso na prática. Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui na Binance. Vamos logar aqui na Binance pessoal, você clica no menu carteira aqui você vai clicar em depositar aqui em cima você vai digitar o on que é a da moeda harmony one tá aqui ela aqui ó clica nela aqui pessoal ele tá perguntando qual rede vamos escolher a rede harmony tá dando congestionada mas não tem problema pessoal ela funciona assim mesmo então vamos lá. Vou copiar aqui esse endereço, pessoal, ó. Copia. Agora que eu já copiei o endereço da carteira, eu venho aqui na Gate.io. Vou logar. Aqui na Gate.io, eu vou clicar no menu carteira. Conta e Spot. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês quantas USDTs eu tenho olha só eu tenho 10.94 USDTs. com esse limite aqui eu não conseguia mandar para barnes Por quê? porque a gate.io valor mínimo de transferência de usdt você tem que transferir no mínimo 50 USDTs. e como eu só tenho 11 10.94 não daria então o que eu vou fazer eu vou converter essas USDTs para o e como que eu faço isso eu volto aqui venho aqui no menu câmbio aqui onde tá fine usdt eu vou digitar on e aqui pessoal eu vou escolher aqui ó on barra usdt Por que que eu vou escolher isso aqui porque eu quero comprar harmony one com usdt e aqui pessoal no book de vendas aqui esse vermelhinho eu vou escolher esse primeiro vendedor e aí eu clico aqui em comprar, confirmar, ok ele vai me pedir a minha senha de compra e eu clico em confirmar pessoal, essas senhas, todas as senhas que você vai utilizar a senha de saque, a senha de compra, a senha de log tudo você vai é, cadastrar aqui pessoal ó aqui ó nesse menuzinho aqui e aqui ó centro de segurança você vai clicar aqui e vai cadastrar todas as suas senhas correto voltando aqui pessoal vocês podem notar que eu já fiz a compra vamos clicar aqui nesse caderninho histórico e vocês vão ver aqui ó a minha ordem foi executada então agora eu não tenho mais o SDT. Eu tenho um Harmony One. Vamos conferir? Clica aqui em carteira. Conta spot. Vamos subir aqui. E vocês notem que agora eu tenho 10,94 de Harmony One. Não tenho mais o SDT. Então agora pessoal, vamos tentar fazer o saque. Como que a gente faz? Aqui pessoal tem esse botãozinho aqui ó, levantar, você clica aqui em levantar, dá um ok nesse alerta, aqui a rede só tem uma, então é a One mesmo, que é a mesma que a gente escolheu lá na Binance, aqui em endereço eu colo o endereço lá da Binance, aqui eu posso em descrição digitar aqui ó, carteira on. Binance tá, essa é a carteira da Binance da Harmony One, e aqui pessoal nesse outro menu aqui ó ele pergunta quanto eu quero eu vou digitar aqui ó, tudo tudo e aí eu clico aqui em levantar aqui pessoal, é a parte de segurança onde ele pede a palavra passe fundo, que é a senha que a gente tem de log. Aqui ele pede o código de SMS que vai ser enviado para o seu celular. Aqui o código do e-mail. E aqui, pessoal, é o código Google Authenticator. Então, vamos lá. Pronto, coloquei todos os códigos e clico aqui em levantar para o endereço. Agora vocês já podem ver aqui, ó, que o meu saque foi efetuado com sucesso e está sendo processado. Agora, em questão de alguns minutos, vai cair este valor lá na Binance. Pessoal, já recebi aqui a confirmação, ó, e o Rev Set Deposit. Então, ele está dizendo aqui que realmente caiu o depósito lá na Binance. Vamos conferir. Vamos lá. Vamos clicar aqui na Binance. Vamos logar. Venho aqui em carteira e notem aqui, ó, que caiu as 35,75 Harmony ano que dá 50 reais e 60 centavos. Então agora a estratégia, pessoal, é a seguinte. Vamos converter esse ZUAN para o USDT. Você vai clicar aqui em trade. Aqui onde tem BNB, o USDT, você vai clicar. Aqui nesse campo de pesquisa vai digitar ON. Vai clicar ON/USDT. Aqui você vai marcar vender, que você quer vender sua ZUAN. Quando você vender, você vai receber o USDT. Marca aqui onde tem limite, marca market. Coloca aqui, ó, 100% das suas UAN, você quer vender todas as suas UANs e clica aqui em vender. Pronto, pessoal. Você já vendeu suas UANs. Vamos clicar aqui em carteira e agora vocês notem que vocês têm USDT. Então, pessoal, é assim que você manda seus USDT. Da Gate.io para Binance economizando com a taxa de saque. E chegar aqui na Binance você converte para o SDT as suas Harmony One. Espero ter ajudado vocês com a dica. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.